Vamos fazer uma reflexão sobre a vida. Eu disse, no dia em que eu morrer, eu não quero pranto nem flores. E de que valerá amores sem vida para viver? Se algo tens para fazer, faça enquanto eu vivo, então. Porque debaixo do chão, a honra é esquecida. Prefiro um botão em vida que mil rosas no caixão. Enquanto meus olhos eu bato, eu posso reconhecer. E se achar meu dever, eu tenho como ser grato. Mas quando a vida de fato findar no frio torrão, nada mais importa, não, pois a missão foi cumprida. Prefiro um botão em vida que mil rosas no caixão. É porque quando isso acontecer, entro para a era do era e saio da era do é, pois é bem assim que é o porvir que nos espera. Todo dia me paquera. O um tal final da missão. E eu, pela luz da razão, me preparo para a partida. Por isso, prefiro um botão em vida que mil rosas no caixão. Tenha um bom dia com poesia do poeta Oliver Brasil.